Muito bem, gente. É hoje nós estamos aqui para fazer mais um vídeo com vocês. Hoje, na casa da irmã Maria, né? A irmã Maria, tudo bem, irmã Maria? Dá um é, tchauzinho aqui. É, tudo bem por aí. É, agora só vai falar para nós, vai explicar para nós o que é que você vai fazer de bom aí nesse fogão além aí. Então, esse fogão aqui já está pronto aqui, já está aceso o fogo aqui. Vou torrar um, um pouco de café aqui. Não vou torrar muito, porque está muito Que calor, maravilha. Muito calor e vou torrar um pouquinho. Hum. E eu podia ver mais tente, e não estoura mais. Né? Eu é a primeira vez que eu vou ver isso de perto, hein. Pronto. Eu também vim cedo do sítio, né. Não não tenho experiência nenhuma em questão de, de coisas do sítio, assim, de... Café e outras coisas mais, né? Eu cheguei até lá em... Cheguei até lá no sítio, lá nas férias. Aí eu confundi. Troquei tudo lá. Foi... Perguntei pro camarada se era erva-cidreira. Vai vieram um pé de cana. Passei um carão danado. nada gente? O rabino tá fora, não. Ele ficou muito tempo parado. Hum. Agora ele... Vai trabalhar um pouco. mas tá com um pouco de preguiça. Mas... Vamos lá. mas... Agora que ele esquentar, ele vai... Ixi, mas ainda bem que não parece nas imagens... É, não, não dá para sentir nas imagens o calor que isso aqui tá, né? Ixi, tá muito quente, muito. <risos> Meu Deus do céu. muito quente. Hoje já tá um dia quente esse fogão, então. Olha que beleza. Ele esquenta muito. Maria, você cozinha feijão que também ou não? Tem feijão também. Ixi, fazer um pé de porco aqui, mamarinha? Deixa eu pegar um pouquinho aqui a, a, a Mel, né? Olha aqui, ó. Isso aqui é, a, é o bichinho de estimação aqui da, da irmã Maria. Olha ó, o ó, Mel. Olha aqui, ó. olha pra cá, ó. Ei, mas que preguiça. Nossa, dorme o dia inteiro, hein? Isso aqui faz de tudo também, né? Acho que aquelas coisas que as meninas fazem de vez em quando no final de semana é aqui também, né? É, faz doce, faz... Quando inventa de fazer pudim, inventa de hum. fazer doce. Na roça, você já, já morou? Já morou na roça, né, mamãe? Morei muito tempo na roça. Já usa, usava muito esses fogão lá? Usava muito. A roça não só não fugou ninguém. Eu já fogão de gás mesmo. A senhora tem lembrança daqueles fornos que só que usava aquelas folhas de bananeira pra fazer pão? Isso é, porque não lembrava mesmo também. Nós fazíamos, minha avó fazia muito, fazia farinha de milho na. Encerrado no forno no fogão, no forno, no forno é Muito bom, né? Foi, saía aqueles bijuzão assim em cima do. Olha só. Por cima do. do forno. Era uma delícia que né? lá tomar com um café de manhã todo. Isso era saúde, hein? Muito bom. Isso aí é que o pessoal nossa, daquela nossa. época tem mais saúde. Minha avó viveu há muito, tempo. Ela viveu mais de 80 anos. Isso é coisa natural, né? Que hoje essas coisas enlatadas essas coisas. Vem lá, sabe, vocês falam que faz mal, que o tempo lá era coisa natural da roça. Você já viveu muitos dias na, no sítio, irmã Não, É, foi criada Meu minha parte, no sítio, hein, na roça, com a minha filha, com a minha avó. Alimentação pura lá, né? É, pura. Pura, pura, aquelas casonas, aquelas casonas antiga, grandona, hein? Casona grande, né, no sítio, gravava ontem no... No rio não tinha esse negócio de lavar roupa no tanque, água entamada, essas coisas. Ia direto no rio, não tinha perigo de cobra essas coisas não? Não, nunca, mesmo, nunca não? tinha problema não. Nunca tinha lá não. Que verdade. Eu tenho saudade daquele tempo, né? Ah, de... Muita saudade daquele né? tempo, da lá. Saudade da minha vó, saudade da minha tia, de mim, Quanto tempo você fica girando esse negócio aí? Pra... Ah, o povo o bala é uns 20, uns 20, 20 minutos. Vixe, mas já sai daí que você tá, tá praticamente tá com calorão danado também. Isso, tem que sai daqui, sai de um de de tudo demais. O bom de vocês aqui é que vocês conseguem lenha mais fácil, né? Tem lugar que o pessoal, se tiver um fogão sim, sim. desse... Tem embaixo tem casa fazendo, tem muita construção embaixo, então é... Vai e desce com o carrinho lá atrás cheio de lenha Que se precisar comprar E complica, né? Não, de primeiro eu comprava, né? Quando outra vez que eu morava aqui hum. eu Comprava muita lenha Mas agora, aqui não tem muita de Consumindo aí Não precisa comprar O hum. meu estourador tá, não tá querendo hum. trabalhar Ele não tá, não tá girando legalzinho? Não, ele tá pegando a beirada ali Meu Deus do céu, olha só não vai, chega lá isso aqui deve ser bom pra fazer no tempo do frio, hein? Tempo do frio que é bom. Eu passei numa fazenda lá na... Lá perto de Carandai. Que lá eles usam um, um, um sistema lá de... Do, do fogão a lenha vai o sistema é que esquenta a água pro chuveiro. Você já ouviu falar? Ah, é, é. E eu sai pelando, hein? Pelo amor de Deus. Muito. É, vai, o fogão a lenha deles é quase direto ligado e o, quando você abre a torneira, eu te conto o um negócio, é, é, quem ia é manter a mão. eu o senhor Jorge conhece aquele fogão econômico? O fogão econômico lá usa lenha, tudo pequenininho assim, ó. Ah. Tudo os toquinhos, tem que serrar, cortar... Porque então, provavelmente até onde põe a lenha ele deve ser mais pequeno. É, pequenininho, a boca pequenininha assim, põe as lenhas lá, vai caindo a cinza, tudo por baixo. Hum. Mas esquenta, na finzinho, melhor do que a cinza assim. Sabe que não é um que tem um forno do lado não, um forninho? Não, ele tem um forno na frente. O, o, o Diego tem um, tem um desse aqui, tem um forno na frente. O tem lá, que eles foram, né? eu e lá, é, é um ele. tipo comprado, que querem é, estar em casa mesmo. É. é. E é não, a senhora não, não vê sinal de cinza. Tem um regulador que só pode regular o fogo e tudo. Não sei... Eu, é a primeira vez que eu vi aquilo. Esse daqui, ó. Se quiser que o fogo vai tudo para frente, você ah. fecha aqui, ó. Ó, e tem isso também, hein? Tem aqui, ó, ó. Aí a fumaça, o fogo, olha lá. Tá voltando tudo para trás, ó. Olha aqui só. Aqui você puxa aqui, ó. ó. aí. É, só, só muda o modelo da alavanca, que lá ah, também é, tem aí, uma tá alavanca ver, aqui. Tá indo tudo lá pra trás agora, ó. Olha só. <risos> e quem fez esse fogão aí pra senhora? Foi o Ricardo, meu Deus Olha aí. O cara fez, mas aí Ele mudou, não deu pra Pra, pra Também tá mexendo com bicicleta Também hein? Tem tempo de, é. de casa aqui. Ricardão faz de tudo, né? Compositor, tem música faz. Tem letra de música Ele pinta, ele... Tem, ele, é, ele Esse negócio tá caindo em mim aqui que tribulação é essa aqui? Vai? Ah, não, não, parou, parou. É, ainda bem que é só uma caixa, né? Que se fosse outra coisa, fosse uma cobra. Né? Eu já vi um, cara, um camarada esse tempo atrás de filmando e a cobra subindo o pé dele. Vai, Ixi, sai. Suia, sai pra lá, ué. Pelo amor de Deus. É o pessoal que gosta de coisa da roça. a Rapaz, eu jogo para é pra cima. louco. Jogo esse negócio pra cima, não sou muito chegado com essas coisas não. Com cobra não. Eu acho que a pior medronta do ser humano é essas serpentes tranqueira É. Eu só conheço um camarada que ele é defensor da natureza e se só falar em matar uma cobra, ele fica brabo. É o Val lá da lá de Areia Branca. Ele não mata. Ele fala que não pode matar, às vezes, as cobras e né, YouTube. Pega a expiação lá, eles vêm, tira a expiação E a cobra, joga, leva Corta lá longe, ele não mata não. não Me conformo com isso Isso aí tá igual, tá igual o Brasil Aqui os bandidos podem matar Nós não podemos matar eles não, é Deve estar deve tá ficando desse jeito pras cobras também Também É tanta coisa sem cabimento, né Acho que estão perdendo a, a noção da, Do que é, é, é, aí, é O que é bom não, não significa mais nada E o que é ruim tá ficando lei pra eles Verdade Tá complicado. Olha, já tá começando a sair a fumacinha ali, ó. Olha tá só. Oh, já é, já tá Boa! Isso é o resultado que já tá começando é, a. É, já tá começando, já já. Dá ponto. Põe a peneira ali pra despejar já, já. Olha é ó, isso. Olha a fumacinha saindo. Ó. Oh. <risos> é um negócio trabalhoso, mas na hora de tomar o café, a recompensa oh, vem com é, três colheres de pó Não consegue tomar não é de muito forte que fica Meu muito Deus forte. do céu Aí eu já acostumei já com café que Eu não sei se eu costumo mais com aquele café Comprado em pacote, mas não Tem uns que tem umas impurezas muito grandes, né, irmã Maria? Tem umas O, gelo, a, a, a, um, o sabor dele é outro O aroma dele é, é outro Tem uns que tem umas impurezas tão grandes que Tem uma, um pacote de verde, eu não lembro o nome. Mas ele vem até umas. Tem um pó preto e tem uma, alguma coisa meio branquinha que vem misturado. Não meio amarelinho, parece que é paia misturada. Ah, Pensa num café ruim, meu Deus do céu. O café tem que ser esse mesmo, A gente comprou um saco e meio. Eu soco no, no pilão, se ficaria de varanesa, eu soco no pilão, depois a gente, eu tenho o moinho também, a gente forra, depois vai moer, moe. eu já gosto de guardar já moído um pouco, porque na hora é de a gente fazer o café não precisa de tá, estar tá moendo. Ah, certo. O gostoso dele é você moer na hora, café moído na hora que é bom. Aqui apesar de você estar na cidade, né, mas você conservou um pouco o estilo Estilo da roça, né? No quintal aqui para poder lembrar um pouquinho, né? É. aqui. É do lado aqui tem agora, não? Porque tá uma época que parece que vai replantar a horta, mas uma época boa. Aqui, olha aqui, ó. Tem a horta sempre aqui para pegar umas verdurinhas próprias. Lá na frente tem pé de mamão também. Então, a questão aqui é, é o pessoal que tá vendo aí o vídeo. Aí se quiser doar uma, um casal de Angola, porque o marido dela gosta demais. E ele diz que não vai morrer sossegado. Ah, enquanto, ele, enquanto ele não ganhar um casal de Angola, do Sim, pessoal da internet. Limão. O pessoal pode mandar pra cá. Ele vai ficar feliz da vida. Ah, vai, vamos. <risos> Principalmente se tipo, for no dia de Natal. Ixi, mais, né? Ai, ai Aquilo lá marcou, viu Meu Deus do céu Ó é. oh. Ele tá lá na Angola até hoje Tá Também, eu, eu lembro bem O do baile que aquela Angola deu nele hein? É, Olha isso Quem diria que eu ia ver essas coisas ainda eu, eu dificilmente Eu vou em sítio, né eu, só... Não, não, não corta a nem toca, nem mó, nem nada, nada. Nada, nada, né? Nossa! Aqui não é um sítio, é, é uma pequena residência, né? Isso, mas é. A tra... aí um tipo, mas bom, a tradição do sítio, o né? Os um jardins ali as coisas. Olha aí, ó. E tem esse um pedacinho aqui no fundo que a gente gosta de plantar alguma planta, alguma. Exatamente, tem uma, de tem boca, uma, tem uma cachorrinha de assim. estimação aqui, é que é muito gente fina, ó. Olha lá, o pé de mamão, o pé, de, pé de bananeira. Que de vez em quando o Zé fica animado pra, pra, pra apanhar um cacho de banana. É. E, e vamos que vamos. A minha irmã Maria tá, tá torrando o um cafezinho ali. Que a, a, amanhã eu já tem cafezinho novo, hein? Ali, dar amanhã dar não. Isso aqui sai logo, não sai não? Sai. Nós frio também. Tá, Olha aí. Ó, é. oh, a lavareda ali, ó. Hum, um joelho de porco ali bem feito, hein, mamarinha? Nossa! Nesse aí. foguinho aí. Vou não uma panelada tô. com uns 3 litros de leite aí pra fazer um doce. Bicho. A senhora não tem jeito de gostar de doce não. Ah, é. agora eu gosto muito de doce, hein? É. Mas agora tá meio complicado, né? Ah, <risos> mas isso aí tem uma hora tem. De vez em quando tem que deixar a dona Beto de lado e, tem, e comer Sim, assim é, mesmo. É verdade. Meu pai dizia sempre, né? Que. Ele não ligava para essas coisas, não que os, os médicos falaram de diabetes, essas coisas, aí ó. Eu acho que eu tô ficando caduco também, pus o dedo ali na frente da filmagem agora. Ah, ó, ó o homem aqui que, que ama um casal de Angola. Dá ó. um cafezinho aí? É, então. Isso é bom, hein? Aí ó, cafezinho moído, moído torrado... Socado no pilão, aí ó. Dessa vez nós achamos o casal de Angola que você quer ganhar, hein? É, já fiz o apego aqui, tenho certeza. <risos> Nem pra comer não perto disso. Ai, ai, ai! Pô, oh, lá embaixo, lá embaixo, Zé, você sabia que aqui em Paraíso, lá embaixo tem uma avenida que fica um punhado de Angola no, solto na avenida, você já viu? Eu passei lá uma vez porque fiquei admirado. Será que aquilo ali é para catar os, os escorpião do pedaço, não é não? Elas Sim, são boas para isso. O, o prefeito contratou, comprou um monte de angola e foi lá no, no cemitério para comer barato, escorpião. É, mas, mas é a melhor coisa que tem. Diz que aquilo é lá é uma beleza pra limpar tudo. Vou trazer do, duas pra cá. Aí depois ela tá, põe na penena pra, pra dar uma esfriada. Depois da noite é molho. Aí, ó. Ah tá. Olha aí. O sistema da vovó antigo ainda. É, né? É. Mas você lembra da avó ainda? Lembro, lá no Paraná, você... vixi, minha mãe fazia isso aí muito. Tinha o forno para assar pão, tinha o pilão para socar café. Torrar igualzinho tá fazendo aí, ó. É voltar no passado, relembrar o passado. Com certeza. Você que relembrar o passado é sofrer duas vezes? Ah, Não depende, nada. depende. Se a coisa for ruim, é sofrer duas vezes. Mas agora as lembranças boas, é ótimo. Essa daí é boa, hein? Então, é excelente. Eu gosto de lembrar das coisas boas. Agora, coisas ruins deixa pra lá. Coisas ruins tem de enterrar. Olha o cheirinho, hein? O cheiro tá bom. O cheiro. É melhor do que o café. Mas você sabe que. Você sabe que a, aquela a velha frase que eles falam, oh, oh, Zé, a irmã Maria? Só, oh, vocês devem lembrar sempre. Você já viu falar aqui. Ah, mas se o. se o gosto fosse gostoso igual o cheiro, Eu né? Você já viu falar abrir essa? Aqui, vai. É. é, então, mas o problema das pessoas é que eles não sabem reconhecer a situação que é, sim, O açúcar, o açúcar tira o gosto do café real. Nossa! Opa! Oh. Quase! Olha o vídeo cacetado aí. É, a, o, a pessoa tomar o café sem açúcar, ele vai começar a saborear o verdadeiro café. É verdade. Aí, se você puder sentir o cheiro, ó, na filmagem... Opa. Hum... Queria ver como é que é bom mesmo. Só o cheiro já dá... Olha lá, ó. Meu Deus do céu, olha aí. Hoje não tá bom, porque hoje tá... tem fogo, tá? Certo? Não entendi que eu tô... torro dois canos daquele que eu punhei aqui. Hum. Ixi, mas é. aí só fica mais tempo de... na, é, na aí, volta desse... desse calorão, hein? Sim, demora mais. Olha, Zé, você tá derrubando tudo aí, velho. Né? Tá caindo as coisas aqui, ó. Hum. <risos> A cachorra saiu até azul de lá ela tem medo de barulho. De barata, né? Não, de barata não, tem medo de barulho. Meu Só Deus. Só que o um foguete ela vai lá dentro do banheiro, se esconder. É difícil, né? Difícil uma criação que não tenha medo de, de bomba, né? Olha lá. Ah. Olha o, o café de preto lá. Mas já acabou esse? Não Tá, tá branco ainda. Já tá branco. De, de, deixa ele pegar. Eu não, pegar lá, lá. Lá. não, mas... Dava a pegada aqui. É que se eu aproximar muito, é... eu atrapalho o trabalho dela. Fazer. Vê se você consegue tirar ó, um pouco para trás ali. Isso aí chama-se trabalho artesanal. É. é. Olha isso. Além disso aí também, vocês é, fazem o sabão caseiro também, né Zé? Fazendo. E por sinal fica muito bom, né? Lá em casa, lá, é. geralmente a gente usa o sabão daqui. Eles falam, ah, eu não vou fazer porque dá muita mão de obra. Mas pra nós isso aí é distraimento, é divertimento isso aí. É divertir quando vai cortar o sabão, quando vai bater, coloca a soda. E a gente põe na forma, depois forma, depois pega os quadradinhos, põe tudo para secar. Porque é é distrair a mente, é, é divertimento. É, com enquanto você está fazendo essas coisas, você não está pensando besteira. Verdade mesmo. Que nem só ocupa a mente para fazer besteira, para fazer o mal. Mas não, mas fica aí graças a Deus, está fazendo bem. Aí o dia que os seus amigos quiserem vir aqui tomar um cafezinho, é, feito na hora, torrado e moído e guardo na hora Aí Maravilha. pronto É, mas é isso aí Mas é isso aí, inclusive aquele, aquele sabão feito em casa é recomendado, né? Porque, geralmente o pessoal é recomendado Aí diz que para lavar as mãos é com sabão de soda mesmo E aquele é essencial, né? Vamos é lavar as mãos para combater o Covid Exatamente 19 20. É, é o covarde 19. É. Covarde 19 que tá pegando tanta gente inocente por aí, né? Mas vai fazer o que? Tudo acontece segundo a vontade de Deus. É. Nada acontece por acaso, né? Ninguém o que parte que acontece na vida da gente é pra melhorar. Ninguém parte antes dessa terra. Verdade. Maravilha. Vamos dar uma paradinha na filmagem aqui só para descarregar um pouco o HD e já voltamos. É maravilha, hein? Ó, que cheiro. É uma pena que não... é. É uma pena que não dá para... É o único pretinho gostoso da vida. Ui. Beleza. Olha só. No bom sentido, né? É, com certeza. Olha ah, oh, que maravilha, hein? Excelente trabalho. Isso aqui vai para esfriar e depois vai para A gente muito, a gente sente muito calor, por causa do do fogo, mas mesmo assim eu gosto. É né? Gosto. Vale a pena. Agora depois de frio, aí vai ficar esfriando aqui e aí a noite vai moer. Ah, agora vai para parte depois de. É só de... correr pro abraço. É, agora aí é moeção e depois um cafezinho gostoso. Meu Deus do céu, olha aí. Dá uma Tchau, fica bonito. Muito bem, gente. Agora, depois de ter torrado o café, a irmã Maria já tá aqui moendo um pouquinho para fazer aquele cafezinho para nós, né, irmã Maria? É. Olha aí. Olha só Olha aqui, tá tudo prontinho. A latinha tá pronta para receber o cafezinho. É. E ela ali no moedor ali, né? Tem tudo preparadinho também. Esse moedor aí é é aquele mesmo que a, se moía milho antigamente, ô, Irmã Maria? Eu, não, esse aqui não é. Ou é, não, é, é outra isso qualidade. Esse é, aqui é só próprio para café, Cacete. Para é café mesmo. É. Eu lembro, parece que tinha um quase, quase igual, né? Para moer Sim, milho, é. né? De fazer fubá, eu não, não entendo muito essas coisas. milho, para dar para os franguinhos, para os pintinhos. Pintinho novo, né? Franguinho novinho. Receio meucido. Ai, <risos> que cheiro maravilhoso. Olha é isso, né? Você hum, olha isso. Espetacular esse café, viu? Muito bom, viu? Café natural, muito bom, né? Maravilha, né? E aqui das roças aqui de perto mesmo, esse que vem, né? É. Café da sul de Minas não pode ser coisa melhor. Café mineiro é. Meu tudo Deus Sul de Minas é bom, hein? É bom demais, hein? Tudo. Porque eu fico admirado aqui, eu vim pra cá, estranhei um pouco. É a educação do povo, né? É totalmente diferente do que nós, que nós conhecemos, né? Povo muito hospitaleiro, muito amigável. Bom, o pessoal é muito bom, muito bom. Muito bom né? Nós que já é de, uma, de um lugar, né, irmã Maria, que geralmente o povo é meio arredio, né? Parece que. É lindo, meio estranho. Ir. É um lugar que se fala é bom. bom é mesmo, se... Né? Aqui eles não consideram nem com a pessoa como estranha aqui. Criança é, é idoso, é jovem, é assim, qualquer idade aqui, eles consideram muito a gente. Se eu um... sair para trabalhar aí, as crianças. As crianças veio com o carrinho cheio e falam, eu vou ajudar a senhora. Tá vendo? Ajuda eu a atravessar o carrinho na rua, ajuda, pega na minha mão pra atravessar na rua. Criançada da escola, é, é, sou muito legal, muito... e sabe mostrar ó, o amor por a gente. Sabe? É, é a gente vendo, tá? E a gente veio de uma região que era tinha de falar bom dia e bem, bem quietinho e passar de cabeça baixa, né? Que senão o pessoal apelava, né? Aqui não. Falar nisso, o Feliz Berto que nas férias dele vai dar uma passada aqui. Vai vir tomar um cafezinho desse aqui, ó, com a senhora aí. Muito bom. Ah, ele... Aquilo é um moleque criado na roça, né? Ele ele sabe mexer com coisa de roça, tudo, né? No meio das vacas, dos bezerros. Assim que é bom, né? É, ele acha que... Ele já nasceu na fazenda, né? Hoje ele mora meio enroscado entre a cidade e a roça. Ficou enroscado no meio do caminho, né? Olha aí, agora vai, vai, vai pra parte vai. de... A aqui, ó. Hum. O nosso aqui sempre foi de... Nunca usei o quadro melita. O nosso quadro aqui, quando... Mas é o melhor nós, que existe, daqui, ó. aqui fura, nós troca, tá nós tem outro aqui e, Isso e, aí dá o melhor café que tem, né? E é por E nós faz sempre assim, porque... economizo muito, né? E não precisa estar... Lá em, lá em casa ainda eu ainda uso esse, esse coador desse esquema aí ainda. Porque a minha mãe, né? Minha mãe usava, de né? pano, né? É, de pano. Isso aí não tem. Esse não. negócio de, de coador de comprar do mercado só dá trabalho, né? Não. É lá, de lá em casa eu tinha cafeteira elétrica, mas eu, eu desanimei daqui lá. Fiz duas vezes e não gostei, não. Eu gostei de, de, de, de, de, de, cadeira, de elétrica, né? Ah, é uma coisa bem... Tudo tem que ser a mão. O manual o simples é muito melhor, né? Muito. Olha só. Aí, ó. Como é que ficou, irmã Maria? Fala pro pessoal aí. Nossa, olha. Ah, é, Eita. Tá. Maravilha, Sim. hein? Maravilha. Muito bom. É isso aí, gente. Nós Eu ficamos. Deixa que começar primeiro, sabe por quê? Ah. Porque às vezes tá faltando doce, às vezes tá muito amargo. Ah. Então, é, só tem que... Experimentar primeiro, porque esse, mas, aqui esse tá ótimo. Já, já saiu no ponto certo. Certo? Com certeza, né? A senhora aqui na cozinha é uma cozinheira de primeira mão também. É né? De vez em quando eu venho, venho pegar uma comidinha abençoada aqui. Glória a Deus. Maravilha. Vamos, vamos finalizando por aqui, né? Deus abençoe a todos. Um forte abraço.